Heheee! Reset de em in dia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mais é uma live. É, live de Porque depois vai se transformar em um vídeo, tá gente? Por isso eu fal falei vídeo. Cadê, gente? He he, he. He he. Tô vendo se tá tudo bem. Vamos lá. Hum, hum, é verdade, Léo, né? é verdade, Nilce Ah, gente, eu tô com uma latência, velho Calma aí, Eu não tenho câmera, eu não tenho câmera A gente vai pra um rápido intervalo e já voltamos Tô zoando, gente Oi, meu Lucas. Oi, Victor Gabriel. Oi, Gustavo. Oi, Riquel. Já voltou. Eu não vou deixar nenhuma música de fundo, né? Hum. Não! Aí, gente, é tudo assim, quem salve faz ao vivo, né? Calma. Tô arrumando aqui, tá, gente? Pronto. Acho que assim tá ótimo. Ô, oh, velho, a latência. Ô... Oh. Na moral... Ai, ah, gente, a latência tá muito ruim. Hum... Não trava, não. Ué, cadê o som desse jogo, gente? Alô? Nilce Espera gente, é minha casa que está sem som? Não É Deixa eu aumentar mais um pouco aqui Alô Ele tá normal como antes no seu normal dele Mas mano, tem um gato aqui, na moral Gente, o gato, tá entrando aqui a ah, gente, o gato velho Eu tô muito feio, olha que roupa de pobre, sai fora aí ah, gente, guru, então, quem sabe o que tá acontecendo Cluping voltou, Brasil voltou Ele disse que é temporariamente Eu sei que esse temporariamente Dele é um ano, né? Aham, <risos> uhum, uhum. Então, voltou A gente se despedir Vamos dizer assim, né? Porque fechou tudo tão de repente né? Não deu pra gente fazer aquele vídeo Com aquele vídeo de, Com música triste De fundo, igual que a gente faz Então, voltou Pra gente fazer isso. Eu deixo vestir uma roupa bonita aqui, na moral. Aí, não sei, velho. Vou usar minha bolsa. Bolsa de homem, tá, gente? Onde eu consigo acertar hoje? Eu tenho que baixar, né? Como sempre. Hum. Gente, eu tô comendo um. Isso aqui é o que mesmo? Eu não sei o que eu tô comendo. Tô comendo arroz doce. Hum. Entendeu? Por isso que eu tô meio assim. Meio assim. Uhum, uhum. Tá perfeita essa roupa. Olha isso, tá melhor do que a outra. Na moral, gente, tô zoando. Não sei, claro que não, um dia tudo acaba, né gente Então, tipo assim, todo pinguim brasileiro não vai ficar pra sempre Gente, eu tô... desculpa gente, por isso, olha as coisas que eu falo Deixa eu colocar uma roupa legal aqui Eu não tenho nenhuma roupa legal, não tem código, tá? O povo já, já chega pensando em código, misericórdia gente Vai cair nessa ganância por terra. Na moral. Tirar esse cabelo, né? Povo vai achar que eu sou... Misericórdia. Olha. Ah, esse aqui tá bem bonito, louco. Nossa, gostei muito. Ou eu quero um cabelo. Eu não quero ficar careca. É isso que tá me incomodando. Que Eu não tô encontrando nada pra cabeça. Quer dizer, eu encontrei, mas eu passei, né? Isso a cabeça é tudo ruim. Mentira. Aqui, loirinho. Hum... Agora eu quero o Pode ser... Hum... Pode ser esse aqui. Eu tô no servidor ventilador, tá, gente? Eu ainda tô configurando a live... Tá, deixa eu ver se o áudio tá muito alto da música. De evento teve encontro com. Isso aí é encontro com os mascotes, tá, meu anjo? É, tô brincando. Enfim. É, mas é sério, é encontro com os mascotes. Isso daí não é evento, tá? Uhum. Tá perguntando se tem código? Tem, ó. Falar nada, né? Falar nada. Povo ganancioso, gente. Olha aqui, eu tô, tô pobre. Olha, eu tô com. Tô com 12 moedas, gente. Uhum. Ou tá alta música? Ninguém sabia que o CPBR tinha voltado Acabou de repente e voltou de repente Gente, eu tô comendo, desculpa Tô com quantos amigos? Oh! <risos> que ódio Tô com 348 Metade não entra Pinguim Lucas, graças ao giro e o de Pinguim Lucas. Como eu baixo? Você baixa normal, como era antigamente. Vamos jogar um joguinho. Bora. Gente, a live tá atrasada, porque eu não configurei, tá? Eu deveria ter configurado. Meu Deus, eu sou muito burro. Olá, Juninho. Ó, oh, eu gostei do nome de Juninho, hein? Tô me imitando, Ah, oh, obrigado pela carta. Vamos dançar. Eu tô na montanha, mandou uma carta pedindo pra dançar. Da viseira, que legal, meu irmão. Vamos encontrar o pin. Quer dizer... Oxi! Ah, tá. Vai cair, ó. Vai cair, ó. Vai cair, ó. Eu sinto que alguém vai cair. Aí vai, eu caio. Poxa, eu tô aonde? Ah tá, Ping Lucas cai aí. Ah, ah, ah, ah, olha, ah, olha, olha, cai. Ah, velho, perdi, gente. Cheguei em segundo. Mentira, gente, mentira. Ah, cinco merda, velho. Funciona as missões da agência? Funciona! Funciona tudo! Voltou com tudo! Eu caí! Vou quitar! Vou quitar! Gente, não valeu essa, tá? Eu não quitei do jogo, tá? Não dei rage num jogo de pinguim É porque o pinguim Lucas não tava comigo, tá? Uhum. <risos> tá? Uhum. Entendi. Tem como conseguir a roupa de ninja de fogo no Cluping Brasil? Tem tem sim, sempre tem. Eu não quitei, tá, gente? moral. Olha o Bruninho. Ali. O Bruninho foi embora. Tem povo nem fala comigo. Ah, gente, eu caí de novo. Eu tô caindo sozinho, velho. What the fuck? Oh, holy shit. Oxi. Ah, essa aí eu caí mesmo. Ah, gente, eu não tô bem hoje. Holy clap. Tá muito difícil. Tá muito difícil, velho. Gente. Tá muito difícil, que vergonha, velho. Eu juro pra vocês. Bora, bora ir no desafio ninja. Vou esperar o povo, né? Que tem um delay enorme. Só a misericórdia. Tá vazio! Tem um delay enorme. Vamos lá E aí amigo, você tá esperando o que? Você tá vendo a live? Hein? Hum? Você tá vendo o que? Você tá esperando o que? Tá, pensei Toma, na cara ficar esperto Oh, eu só tenho um fogo, velho Você vai colocar água de novo? Ah, eu sabia, eu sabia Vai, pode ser qualquer uma, vai. Eu não ligo, eu só quero se divertir, né, gente? É o que vale, valeu o jogo. Ô, pet. Ah, na moral, velho. Ah, como ele sabe, velho. Como ele sabe. Coloca a fuga aí, vai. Coloca! Ah ah. ah! ah! tá! Toma! Pra ficar esperto Na moral Colocar um fogo, vai! Ele vai colocar água, quer ver? Ah, gente, perdi bobeira! Era para ter colocado neve Mas é bom que acabou logo essa partida, né? pra gente ir pra outra. Tem pin novo, o pinguim Lucas. Tá, vou falar vou falar nada. Ah, gente, olha isso. Ah, fui eu que ganhei. Ah, eu só tenho fogo, vou colocar fogo. Ah, olha isso, velho. Como ele sabia. Olha lá, vem meu bumbum na água. Papaizinho, receba. <risos> Toma! Ih, você tem tenho... Tá, tá, tá. Você vai colocar água, né? Ah! Ah, mas eu não ganhei ainda, porque falta de uma cor diferente. Amigo, é assim. Você tem chance, muita chance de ganhar ainda <risos> Gente, eu tô roubando moleque, velho Misericórdia Oh, só tem carta baixa, velho Vou comprar carta Não sei qual que eu coloco Ah, mais alta, né? Espertão eu não acredito gente, eu não acredito em it. Oh my god, fucking ass Oh my gosh Roberto Junior, eu sou eu Júnior Gamer Lembra de mim? Não lembro querido Você passa um ano sem falar comigo, você quer que eu lembre? Na moral Aí você me quebra né Oh. <risos> Desculpa, gente. Oxi! Ah não, não vou falar nada. Eu sou humilde, entendeu? O que importa é que estamos jogando? Nosso Clube King Brasil, que voltou. Tá? Tá? importante é isso, né, gente? Sempre na. Olha que peste! Quer dizer. Isso... Vou comprar muitas cartas. Olha isso, gente! Olha aí! Eu vou jogar qualquer uma, tipo. Né? Eu vou nem mandar uma mas deixa. Gente, que live fropada é essa! Nunca mais eu faço live na moral. O servidor é o ventilador. Que vergonha! Gente, aqui ainda assim. Olha isso, o remexido dela. Ah, eu gosto dessa animação Muito obrigado, você gosta de mim Muito obrigado eu não vou parar não Agora deposita oito reais aí na minha conta Tô zoando É... então... A gente precisa é de ser assim Bem que eles podiam lançar os Aphirinja Neve do nada, assim. Eu já começo bem. Bem mal. Ah, comecei ótimo então. Ele pensou que ia colocar água. Ah, não, mas ele colocou fogo, né? E agora ele vai colocar água, quer ver? Eu sou meio burro, eu coloco fogo de novo. Aí ele fala: Nossa, eu consegui tirar a carta de fogo pra ele colocou água. Não, mas eu fui muito burro, né? De colocar fogo de novo. Na moral, quem coloca dois fogos seguidos, velho? Existo. Ah, o jogo vai fechar se a Disney quiser e a Disney quer, né? Ah, gente, não sei, vou deixar dar a vitória logo pro Pingão louca. Tem paciência. É sério, Pinguim Lucas? É sério isso? Você colocou. Coloca fogo de novo, confia. Pô, eu queria colocar também Thumbnail, mas o Thumbnail tá no celular Porque eu coloquei fogo! Eu cliquei sem querer! Ah, foi ótimo! Amei! Ele vai colocar fogo, né? Sério, Pinguim Loucas? Sério, Pinguim Loucas? Nossa, de virada mais gostoso! Eu sempre acreditei, sabe gente, que eu ia ganhar do Pinguim Loucas Eu sempre acreditei tá ah, pingulinho, não precisa esfregar, você ganha uma faixa azul, tá bom Eu ganhei nada, né, foi o quê? Ah, tá não foi o quê? Tum, tum. Servidor é ventilador, meu anjo Eu tô tentando configurar aqui. Vou tentar, né? Nossa, nem carta de água. Eu não vou colocar fogo não Eu não, eu não vou Eu tô tentando encontrar a live aqui e do a égua, hack Na moral, eu já teria ganhado Como que joga? Com as mãos <risos> Desculpa, desculpa é, você entra no site cpbrasil.pw e baixa, ué. Gente, tá travando né? aí. É porque eu tô entrando aqui. Ó, também as cartas baixas que me dá. Na moral, falta de vergonha na cara. Pera aí, gente, deixa eu configurar aqui um rapidinho. Vou editar aqui, né? Sem ouso, acho ah, que é preguiça de editar, deixa assim mesmo. O iceberg até hoje não vira, né, gente? Eu queria que você virasse. Deixa eu ver, eu quero. Acho que todos os jogos estão funcionando. Onde está o Pimp Pim, o Lucas? A missão da EPF é funcionando, né? Eu ver meus likes. Só 15? Ah, gente, vocês são muito desumildes, velho. 15 likes no meu grupo Ah, eu vou dar uma um like no meu grupo tá? Uhum. Ué, porque eu tô andando sem puff? Meu, o puff, você tem que estar com o puff, porque o puff é seu escravo. Você vai ganhando moedas. Oxi, desculpa, gente. Olha aqui, ó. Tô achando pouco. E aí vai fazer o quê? Oi, oh, desculpa, gente. <risos> Eu sou. eu sou. eu sou filho do Paçoquito gente. Eu sou filho do Paçoquito, Eu me muito like. Sabia? Nossa, mas tá travando, hein? Olha isso! Hoje eu já vou encerrar gente, sei lá, tô meio triste. Dá pra jogar sem o app. Que servidor é? O ventilador. O povo tem Alzheimer. Ah, o PIN tá na universidade. O Rickel, desculpa. Sou muito louco o Rickel. É um pato de burra. Ah, eu já tenho. O Pinguim Luca, tem PIN novo. Na moral, fake news Vamos ficar no, no centro, né? Que bugado o centro gente misericórdia eu tenho 495 dias setecentos e noventa e seis dias é, é que o gente é rei <risos> <risos> Nossa, amei. Não, isso não, eu lembro das coisas. Lembra de quê? Eu nem lembro mais do que a gente tava falando. Olha quem está assistindo a live, a Mia. Mia aí, Mia. Desculpa de mentir essa. Eu não lembro nem o que eu fiz ontem. Hein? Na moral. Ah tá. Eu sei, o Júnior, que você é o Júnior Game 3. Roberto Júnior. Ô oh, nome, Roberto Júnior, cara. Roberto Carlos. Ah, vamos no grupo do, do Rick ó. Não sei por Nossa, nossa, quanta coisa Pronto, isso. Que escravo, velho É meus Puff Não, ele não é escravo, não Trabalha, Puff, trabalha Trabalha Ele não é, não Ele não é meu escravo, não Olha, não quer Ah, eu gostei do Bem assim, bem Puffit Com o seu Igro Eu gostei dele, parabéns Nota 2,1 <risos> Ai, tô zoando, vai 1,2 ah, Não, mentira, 12, 12 <risos> Gente, eu... desculpa Poxa, Pinguim Lucas encontrou 150 moedas. <risos> Jujeira Que isso, Rico? O Rico deu um Kit Nossa, tava zoando. Rico volta, Rico. Eu nem sei o nome do moeda. É Rico. R1 que pinguim. Aí vai começar gente. A avaliação de glúteo daqui do nada. Eu sei que tá com delay na minha live Porque eu não arrumei Eu configurei pelo EBS Da próxima vez Eu vou configurar pelo Youtube Deixa eu ver se dá para mudar Se tiver como mudar Olha lá, não tem como mudar Latência da transmissão, normal Da próxima vez eu vou iniciar pelo Youtube gente Pra ver mudar por que a gente fala delay antes de não falar atraso, né? Aí não dá pra editar. Só se eu encerrar a live e voltar. Preguiçoso, na moral Não disse a maior verdade Eu sou baiano também Tá, bora fazer a votação Vocês querem Ah, mas vai ficar duas lives, gente Ah, eu não quero ficar duas lives não, velho Da próxima vez eu inicio pelo Youtube, gente Ó, oh, já tá saindo Olha isso Olha isso, velho O cara vai jogar Roblox Não, ele foi melhor jogar Roblox do que ficar aqui no nosso jogo, que pode acabar a qualquer momento Palmas pro Rick Vixe, o cara vai jogar Roblox, velho Senhor Melhor se você mentisse, né? Vai falar, ah, eu vou sair Na moral Eu sou linda, né? Claro que você é Que risada, gente Eu nem, eu nem, eu nem ri hoje Nem rio Você sabe minha risada de verdade Ah, não Até que eu ri, né, mas Mas da próxima vez eu iniciar a live com menos um delay, ok? Eu também agora eu quero jogar Roblox. Bora todo mundo jogar Roblox? Ué, eu vou fazer o selo. Sei... Eu sei que pode terminar qualquer hora. Bora fazer os selos, né? Vou ver o que tem de selo aqui pra gente fazer. Ah, mas tem pouca gente, então não vai dar. E pra mim, tipo assim: Pode acabar a qualquer hora de novo. Na verdade, não é verdade, Nilce Eu posso... deixa eu ver Jogos de atividade Eu, não, eu ainda não entrei com um patinho de borracha Corveira. Eu quero fazer uma missão da do sistema Eu não quero deixar a live muito longo. vai que alguém queira assistir Vamos jogar, Manda seus amigos. sou eu, Line de 10 Ok, valeu, Roberto Júnior. Por que eu não criar uma conta pra você? Eu te chama de Roberto Júnior Teixeira da Silva. Namorão. Um. Vou jogar uma estática aqui, tá, gente? Só pra ganhar uma moeda. Hein? Radar quebra. Oh! Perfeito! Como é que você já dá? Eu não lembro Ah, entendi Calma, calma Tô muito nervoso Direita Pra baixo, né? Direita Tá indo mais rápido Oxa, apertei! Ah, vou iniciar, velho. Olha eu gosto desse. Hein? Navegador. Ah, só duas? Pior que o labirinto dos chips é muito bom. E o navegador também. Ah não, radar. Radar de novo. chave secreta só duas radar de novo, meu deus tanto radar, odeio radar agora comando ponto exato oh, esses jogos são difíceis para criança, crianças hein? dois por dois, não vai coloca de quatro aí mas bom, olha, coloca de dois na moral da licença Código espião, comando. Acho que não vai. Sou muito ruim. Hein? Olá, eu sou muito ruim, eu sou muito devagar. Meu Deus, velho. Ué, é sempre o mesmo? Aí, aí tá, vai ficando mais rápido, ó. Mas ah, se for pelos cantos é fácil, eu vou ficar até no cantinho. Não é pelos cantos, não, doido! Ai, nossa, velho! Ai! Tá? Uhum. Aqui! Oh my god! Ah, isso aqui é difícil, velho Ah não, isso aqui não é difícil não Calma, concentração total Gente, tô muito nervoso, velho Velho Velho Tô com medo de errar tô aparecendo muito Oh! Nossa, velho, muito easy Tá Triângulo, quadrado, triângulo, losangulo, losangulo, losangulo. Eu consegui! Eu consegui! Cadê minhas medalhas? Ou cadê minhas medalhas? Oh, cadê, minhas, cadê meu filho? Meu, meu, meu selo Mas ah, vai me dizer que o selo não tá funcionando, velho Ae! Consegui, velho! Gente, muito lindo Eu não tava tendo uma deck do coração, porque eu queria ganhar, eu sempre queria é que esse jogo da tática é muito difícil, velho Ah, ganhei mais um selinho pra conta, velho Pra fazer os selos, galerinha Eu não fui aonde ainda? Eu não fui na no farol, né? Ah, aqui não é o farol Oi, tá parecendo Brad Pitt com essa roupa. Ah gente, que legal, velho. Conquistando um selo. Cinco selos. Conquiste cinco medalhas da EPF dez medalhas. Meu Deus. Junte sempre o pinguim com o mesmo uniforme. Bora fazer esse aqui do futebol, gente? Será que dá pra fazer? Alguém sabe? Se dá pra fazer o selo do futebol? Vamos fazer o selo do futebol Ah, remove tudo logo Ah, fica pelado ah, Já tirou tudo mesmo A moral Bora quem entrar na live Quem quiser fazer o selo do futebol Ninguém quer fazer, né? Trabalhe, Puff! Isso aqui é rock, né? Isso aqui é rock, não é futebol, não. Ai, ah, gostei da bailarina. Isso daqui não é futebol também, não, né? em forma de rock. Então, tô de quê? De forma de golumeiro, até foi Olha, gente comprar rock pra... ah vou... uh, tem a roupa de rock agora gente plano de fundo ah do futebol não tem velho ah bora fazer do rock só tem ela lá aqui, gente. Ai, gente, eu tô... Daí tá um peido. Ai, espero que vocês não ouçam. Meu Deus! Gente, me desculpa, meu Gente! Nossa, tá fedendo aqui. Nossa, eu vou morrer. Eu fiz com a boca, tá, gente? Me a você foi que eu falei isso? Ah, do Rock a gente já conseguiu <risos> Gente, vocês não escutaram não, né? Eu tô zoando, gente, meu Deus Eu vou ficar louca, ó Meu Deus, gente Como é que apaga esse vídeo? Moral, gente, que vergonha, velho! Eu não sei onde enfiar minha cara. Ou oh, tem um pato de borracha? Te ajuda a pegar o que? Mais um selo. Aí, gente, bem fácil. Eu não sei onde eu peguei esse quadro de borracha. Vocês não escutaram nada, gente. Eu fiz com a boca. Meu Deus, GG. O que vocês vão pensar de mim agora? Que nenhum, ninguém que faz live solta peido em live. Só eu mesmo. Olha as coisas que eu falo. Até caiu as Eu tomou flop. Dá para fazer o um cafezinho? Será que dá para fazer? Tesouro saboroso. Encontre comida favorita do seu. Eu quero um avental de café, para ver se eu consigo Aqui é de pizza Olha essa camisa é bem bonita Essa, essa, essa Cadê o avental de café? Eu lembro que eu tinha pegado o um avental de café, velho Tem um avental de sorvete Isso aqui é o de quê? Sou miope? Isso aí é de café? É avental de café? Ah, não sei Deixa eu ver É de café é isso aqui? Sou miope, gente Alguém me ajuda Você quer o selo do Rock, mas não tem gente de Ninguém quer fazer nada. Cadê a xícara de café? Acho que é assim que se faz, né? Isso não parece café, não. Não sei como é que isso. Acho que esse celular ainda tá bugado, né? Olá. o jogo voltou, né? Ah, não me diga, vou até sair daqui. Gente, eu brincando, tá? Eu não sou assim, não. Eu vim ajudar um co o colega a pegar o selo, mas eu acho que não vai dar. Que precisa de cinco pinguins, né? Então, aí, não tem ninguém aqui no estádio. É isso, eu tentei, gente Eu tentei, fiz três selos Vou fazer mais um Eu fui lá no centro, chamei o povo Eu vou ficar chamando Ele tá ali O iceberg não vira, né, gente Senão É triste Só vou pegar mais uma medalha, gente, vou encerrar a live Uma hora de live já tá bom, ainda mais porque tá atrasado pra vocês Eu não tô gostando e, Tipo, eu acho melhor configurar pelo YouTube mesmo do que pelo EBS Ah, mas não tem problema não, vai ter live, lives Pra gente fazer esse selo Pode ter mais gente né Vai fácil por favor, Ó, se tem radar, radar eu não vou Ainda mais por uma, uma moeda Comando, comando é bom Código secreto também é bom E labirinto do cheat, do cheat também é bom Concentrado... É. Ai, que susto! Não faz isso comigo, vida! Não, não é esse não! Meu Deus! Que é isso? Acertei? Eu tô acertando? Senhor! Muito difícil! Ah, mentira! Um jogo bugado! Ah, velho! Nunca mais que eu quero esse código espião na minha vida! Isso é ração! Ração de quê? Gente, olha isso! Meus preferidos! Velho Tá, quadrado Quadrado Triângulo Círculo Círculo Losângulo Mano, os meus preferidos Curto-circuito Bola Dois, dois, Losângulo Losângulo triângulo, triângulo. Oxi, tava errado aquilo dali, mas foi né, eu tomei um susto. Nossa, daqui é muito bom, velho. Ai! Tudo bem. Eu peguei a chave. Ai, eu me lasquei. Ah tá, dava pra para vir aqui por baixo. Eu sou ruim. Na moral. Tá, isso aqui é GG, gente. Não acredito que eu dei a volta. Meu Deus, eu dei a volta. Tá, tá muito difícil, meu Deus. É muita ansiedade eu tenho, entendeu? Pra passar logo. Nossa, quase me lasquei. Senhor, nossa, se eu morrer agora, velho, pra onde eu vou? Senhor, senhor, senhor, senhor eu não, não, não vou morrer. Gente, olá senhor Horny, acho que já saiu Julia, Julia Amado. Olá Simarantes, Cirames, Jesus. Chama de Jesus que é mais fácil, tá? Senhor Horner, olá, como está os Tedes? Como le passa lá a vida? La buena vida, lá buena na vida. começa. Gente, desculpa não responder antes. Vou sair, gente. Só tem quatro pessoas, né? Vamos lá. Eu perdi aqui, gente. Estou muito triste. Ah, na moral, velho. Vou tentar de novo, vai. Só porque isso daqui é fácil. Quadrado... O povo entra, fala oi, sai aí que eu fica complicado, né? Na moral, quem quer me assistir também, né? Depois que eu falei ali, tá. Confrito, tá no meio agora, assim, ah, no meio que é gostoso. Tá. Ah, aqui precisa da chave. Ah, eu tenho que ir no mais difícil que é esse daqui de baixo. Mentira, eu só eu. Só vi o primeiro que eu vi foi esse aqui. Aqui. Tudo certo, gente Tudo certo por enquanto Vou pegar essa chave logo Porque eu já fico na maior ansiedade Ah não, vou ter que dar a volta Ah é, aqui é dá por ir. Nossa, velho. Lá bom na vida, lá bom na vida, lá onde está. Ai não, não, não, não, não, não, não. Ah, tô aqui. Será que eu dei a volta também? Ah, tem que descer aqui. Gente, eu só de falta de atenção, tá? Esse aqui é o mais fácil, já fiz. Agora eu vou no outro lá. Não, tudo certo. Esse aqui é um dos meus preferidos, mas eu sou meio burro. Não! Ui! Quase! Ainda bem que os bichos são lentos Agora eu vou no último, vou recarregar aqui Para não faltar E vou preencher O bucho desse aqui Gente, eu não consegui. Gente, eu sou muito fácil, velho Meus preferidos, o circuito e o labirinto do shift eu ainda vou aprender a falar chip certo. Ah, eles vão selo, gente. Não falar isso o quê? Ou oh, porque eu recebi zero moedas? Ou oh, esse jogo tá de brincadeira. Ah, jogo bugado, gente. É o que, que eu falei? Eu não sei o que eu falei. Eu falo tanta coisa. Aí, pronto, gente. Só vou fazer esses selos. Tem pouca gente. Depois a gente volta. A gente escolhe um, um horário melhor pra live, tá? Porque ficar. muito cansado. É isso, Junior Game. Muito obrigado por estar aqui, tá? Eu já fui no seu vídeo, já? Né? Não sei, não lembro. Ah, já, já fui, já fui. É porque eu, eu editei vídeo e. ou eu gravei vídeo, então eu vou editar, né? para postar o vídeo. Até os próximos dias, gente. É isso, eu tô bem cansado, velho. Encerrando nossa live A mostra foi ali que estava online, o Pink Lucas disse. Na piticiaria. Ah, eu não tô nem ligando mais para mascote, velho. Pra mim é assim. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou até sair logo. Um beijo pro. pro Roberto Júnior, Teixeira. E quem? Esses quatro que ficaram. Foi uma bosta essa live, né? Na moral é, Vou arrumar mais Da próxima vez eu faço pelo Youtube ao invés Por aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá Então, tchau Doutor de Vida Até o próximo vídeo Vai ter música de encerração